Tudo que eu sonhei Ficou pra trás quando eu acordei Tudo que eu sonhei Ficou pra trás quando eu acordei Amanheceu mais uma vez e só restou o cansaço do serviço que a gente fez Escravo do trabalho, mas porém nunca refém de sonhos materiais A gente vai atrás e vai além, nossa força vem daí Eles falam, e daí? Fracassado é quem desiste E eu nunca desisti, aprendi a resistir, é mais que subsistir É fazer a minha parte sem pensar se eu vou suprir o que eu Ficou pra trás quando eu acordei Tudo que eu sonhei Ficou pra trás quando eu acordei Tudo que eu sonhei Foi bem maior do que eu podia aguentar a incansável luta pela minha paz Inevitável a vontade de alcançar Sem me deixar levar a ver minha alma na lama E tenho muito orgulho de ter vindo de lá Se posso optar entre o fracasso e o sucesso Tenho a certeza do que estou a procurar Tudo que eu sonhei Ficou pra trás quando eu acordei Ficou pra trás quando eu acordei